Ai, eu não vou. Posso falar se cair com gente que vai que escrachar o jogo, cair com skip, Eu não vou no Twitter reclamar. Eu não vou. Quem tem que se importar é a Riot Jogos. Sério, ela tá tão quentinha. Ah, não, achou um jogo. O arrependimento depois de beijar ela vem muito rápido. Ah, eu Porque eu quero jogar de Morgana. E se eu pôr de Morgana e ele pegar... Cleanse O moleque não faz nada Você pode sentir o amor essa noite Ah, o cacete nessa Renata Glask aí. Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Bem me quer as asas presas e os pés no chão as asas presas sem flash essa menina aí não Posso comprar nada de legal que triste Pra pink, só pra não dizer que eu não fiz nada Ou que não foi ninguém da bot lane, então a gente tá com esse negócio aqui bem estacado A gente matar alguém do bot vai ganhar uma graninha Nossa, que mentira Agora certo acerto Aff ah, Não procurou a colheita por causa do shield Eles podiam buffar isso na colheita, né? Pois não Senhora Glask Senhora está bem? Senhora Glask Senhora Senhora Que engraçada é essa? <risos> Deixa eu procurar minha colheita pelo menos vai Eu imediatamente me arrependi da minha decisão. <risos> Eu imediatamente me arrependi. A senhora Glass que roubar a experiência. <risos> Eu acho que nesse jogo não é Leandris, não, hein? Ah, cachorra. Diz isso, não tem como. Eu vou ficar spamando, tenho o um capítulo perdido. Gastou o pulo. Gastar o pulo é basicamente assumir que ia tomar. Da ah, shield pegou a Natalila. Ah, alguém tancou o um negócio pra ela. Cara, onda pra lua, né? Hum, Sei, Leandris ou Eco. Acho que Leandri, Leandris é melhor. Leandris é mais gostosinho. Sim, Taís, eu sou a pior morgana do LOL, mas estou aqui no Challenger ganhando PDL. E você, Taíssa, está aí no bronze perdendo PDL. Olha só a diferença. Cara, não era muito difícil isso dar errado. Completamente torto esse bind. Neutralizado. Deixa eu não ver. Minha, é minha Jinx. E que eu é muito estranho. <risos> Deve ter smite, né? Ah, cara, mas falou que é muito sortudo. Ué, como que eu que eliminei? Ela ficou na minha poça? Pulou muito cedo, droga. Devia ter segurado. É, não tem como chegar nisso, não, gente. Ela tá sem mana. Nossa senhora, ai pobre da <risos> Jinx Pobre da Jinx, cara Ah, é, eu vou roubar esse, esses Minions, gente, desculpa Mas falta pouquinho pra minha Andres. Desculpa Precisei roubar, foi mal Ju, Eu juro que foi por necessidade <risos> eu, Pior que eu me sinto muito mal fazendo isso Porque é lógico que não é pra eu fazer isso Mas, mas faltava isso, faltava um pouquinho pra Liandres Ai, ai, ai. Renata ali. Você ainda minha Vamos se matar ela não vai Logo mesmo Ai, magrinha essa Talila tá Nossa, skinny demais Ah, tá, tá de boa Fiora, só nível 14 Tá suave, tá bem suave Acaba a parede Acabou. Ah, Vai. Aí, eu tentei para roubar. Tentei para roubar, não vou mentir. Não roubei, ah, tentei. A fiora tá aqui. Essa a gente corre muito, né? Peraí é que o Roboca de Sacola tá spikando, a qualquer momento, qualquer momento vai entrar forte Peguei a colheita? Me parece bom a gente ir pro lado da piora Ai, morre, capeta. Uma... P da Fiora, onde? Bom, hum. ah. <risos> não sei se ela tinha esperança de sair viva, anyway. Olha, meu to, cachorra. Eu queria muito entender onde que o Echo ficou três níveis atrás. O top eu entendo, mas o jungle não. Vai ter que errar bastante essa aqui pra gente jogar no erro dela. <risos> Ai gente, aí, puxado, hein? Sim gente, a gente perdeu esse jogo porque eu não fiz olhas provavelmente foi por isso